Já parou pra pensar nas pessoas que têm muito mais sucesso que você, mas nem sempre muito mais talento? Sabe qual é a verdadeira diferença entre você e elas? Pessoas de sucesso reconhecem uma boa oportunidade e agarram. A ah, Up tem uma proposta de negócio inteligente pra você. Ligue Oi, 85-8898-5106 ou TIM, 85-9919-6589 e participe desse negócio. Venha ser um distribuidor up e dê um upgrade em sua vida. É fácil e rápido. Transforme seu dia. Dê um up em sua vida.